Então, 298 TV Bahia. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Mas logo estaremos juntos novamente. Apresentando as 6h15 Telecurso 2000. 7 horas Jornal da Manhã. 7h30 Bom Dia Brasil. 8h30 TV Colosso. 12h05 Bahia Agora. 12h35 Globo Esporte. 12h50 BATV Primeira Edição. 13h15, Jornal hoje 13h40, Video Show. 14h10. Vale a pena ver de novo. Despedida de solteiro. 15h30, sessão da tarde. Com filme. Os salte Bancos Trapalhões. 17h35, Malhação. 18 horas, Quem é você? 18h50, BATV Segunda Edição. 19h10, Vida Lata, 20 Horas, Jornal Nacional, 20h40, O Rei do Gado, 21h40, Você Decide, 23h40, Intercine. 1h30, Jornal da Globo, 2 horas, Canteões de Bilheteria, um filme, Olhos Assassinos. Boa noite.